A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do Espiritismo. Meu filho, em breve, irá deixar-nos para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. Da sociedade brasileira, Está gravemente enferma. Um exemplo de compaixão e amor ao próximo. Mas eu não tenho um centavo de réis para comprar o medicamento. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor... Religião do politerismo, Religião do, dos demônios O universo além da matéria Aperfeiçoando a moral De um homem Em pleno século XIX Traga-me, irmão Um só Ser desventurado Que o um materialismo Tenha tirado do cipó de sofrimentos Neste planeta de expiação E nós Espíritas Aceitaremos o réptil. Com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Lúcio Mauro. Miserra de Menezes, o Diário de um Espírito. 29 de agosto dos cinemas. Uma produção, trio filmes, realização, estação, luz filmes. Que os bons espíritos o acompanhem, senhor.